E hey, aí, hey, Data bem sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu vim trazer aqui os códigos do Clube Penguin Rewrite que está disponível. Lembrando que eles expiram. E você vai ter que clicar aqui, ó. Eu tô no celular pelo Google Chrome, porque o Clube Pinguim tá em teste por HTML. Não no Puffin que o Puffin é somente para Flash Play. O Clube Pinguim Rewrite já tá em HTML, assim como o Super Clube Pinguim, que tá sendo convertido. Eu vou clicar aqui, ó. Nessa moeda para fazer o login Eu tô usando aqui minha conta Fabrain 2011 Que completou 4 anos Eu tenho 4 anos, gente Nessa conta Lembrando que minha conta Fabraim original não foi ativada Não sei porquê Pronto, gente, ó, ah, aqui deu certo Eu cliquei para fazer isso Aí você vai clicar, eu tenho um código, já aparece E é bem fácil, gente Mas só não tem como copiar e colar Lembrando que ele já escreve em tudo em, em letra maiúscula Ou seja, você não precisa colocar minúscula ou maiúscula que ele já escreve em letra maiúscula primeiro código é missionisretonet Se Coloque, assim eu coloquei o código errado E esse código está disponível Eu já usei esse código nessa conta Tá vendo que aparece Esse código tem, tem sido usado Ou seja, eu já usei nessa conta Mas está disponível é, também tem três códigos que eu já usei Que é três códigos é, permanentes Que é para todo mundo que eu também já usei E eu já fiz um vídeo sobre esses três códigos Eu não vou colocar aqui de novo Mas eu vou deixar na descrição é. O próximo código é Construtores, burseres Eu não tenho usado esse código Você vai ganhar o capacete E o traje de, de da britadeira eu, eu, eu gosto desse código Mas seu capacete já é de graça Tipo E o que foi é um código que eu não tenho usado que ele ainda está disponível Para vocês É uma camiseta que eu não enxergo que eu sou miope e está muito pequena a tela para mim Então gente Eu voltei aqui eu vou com vocês Porque o meu celular quase descarregou Eu tive que reiniciar outra gravação Ninguém quer saber Boa tarde então, gente, como a maioria do código Estão tudo inspirado Tipo, lançaram os códigos em setembro E já expirou, gente, não faz sentido Entendeu? E, eu, e, eu, e esses códigos aqui Que já tá Aqui disponível, eu já usei nessa conta E na outra, porque eu já fiz dois vídeos desse Então É os mesmos códigos Que estão disponíveis E que é normalmente disponível Que é o Freewood Freewood2 se você adicionar um dois, vai dizer que eu já tenho usado porque eu já usei. Eu já usei na outra conta. Não vou nem testar. É... se eu tentar recuperar a conta de Febraim, talvez eu traga testando. E eu vou mostrar os itens que eu tenho: o frio de dois para dizer que não tá esperado. Se você é novo. E no clube Pinguem Você vai poder usar esses códigos Ou se você criou outra conta É os mesmos códigos Permanente A maioria tudo expirou, eu não sabia Eu testei tudo, passei a hora aqui Até golfei Online Safety Emissão missão Nerd Só tem dois códigos novos disponíveis Aí tá dizendo É difícil copiar e colar aqui também no computador no celular. E eu vou ensaiar por aqui porque só tem esses códigos. Lembrando que o clube Pink in White tá no beta de HTML testando. Então, por isso não tem muita coisa funcionando, não tem jogo. E a festa que tá acontecendo é a festa à feira. Que é a festa setembrina né? Porque hoje é setembro. Aqui eu já consigo entrar no celular Eu posso jogar no celular Mas é difícil, né? Fazer as coisas tudo no celular Mas aqui pelo menos eu posso o quê? Arrumar meu personagem Porque eu vou fazer isso agora eu não servidor aqui, mais chega Eu tô pelado mesmo Meu Deus, tá muito alto Agora tá muito baixo Assim que eu gosto Ó, oh, você viu que eu tenho dois capacetes Pra que, gente? Fez um código, sendo que eu entrei grátis Gente, eu não entendo É o capacete, tem dois capacetes O melhor é o capacete vermelho ainda Que é mais charmoso Qual foi a camisa que eu ganhei? Eu nem lembro, mais Aqui a camisa do Online Safety A camisa do Freewood O novo O traje da britadeira Que é esse que a gente liberou a gente, a gente só liberou três inter Eu vou vestir uma roupa aqui Porque eu não aguento estar pelado mais, né? Não dá pra... Por isso que eu não jogo o right, right Porque não dá pra fazer nada Por enquanto, né, gente? Eu não sei se dá pra adotar um Puff Cadê a roupa? Eu acho que foi essa aqui, eu não enxerguei Acho que foi essa Deixa eu ver essa aqui também Já vamos olhar tudo eu vou estar com essa porque eu acho que é essa. Eu não sei, gente. Eu já esqueci. Eu tenho problema de memória. Tem tenho problema de olfato, de visão. Ai, meu Deus. Me joga no lixo. Gente, não dá pra lutar nada. Não dá pra jogar nada. Antes eu não jogava.